Se você está com medo de comprar o curso Fórmula Enriquecendo Online, presta muita atenção aqui nesse vídeo, porque eu tenho um alerta extremamente importante sobre este curso. Bom, antes que eu me esqueça, o link para o site oficial do curso, onde você pode estar tá comprando com segurança, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário, beleza? Bom, vou me apresentar, meu nome é Jonas, mais ou menos um ano atrás eu trabalhava aí de carteira assinada, né? Pegava ônibus lotado aí todos os dias para ir trabalhar, tava uma situação bem difícil porque o salário ele não era o suficiente aí para poder estar tá dando uma vida de qualidade para a minha família, né? Porém, veio o início da pandemia, foi mandado embora aí 400 pessoas da minha empresa, foi quando eu acabei sendo desligado, também ficando desempregado e passei por um dos momentos mais difíceis aí da minha vida, porque como a minha esposa trabalhava em serviço essencial, não tinha mais aula, não tinha creche eu tive que ficar em casa aí para cuidar dos filhos né e se você é pai ou mãe de família que está vendo esse vídeo sabe como é difícil encontrar uma pessoa de confiança para colocar aí dentro da sua casa né então eu tive que ver minha esposa aí trabalhando para sustentar a casa sozinha tinha que fazer hora extra não dava é, pra, mal dava para pagar todas as contas né começou a acumular e as dívidas né e eu comecei a procurar algumas alternativas onde eu pudesse mesmo de casa estar tá trabalhando também na internet ou em qualquer outro local e ganhando dinheiro né foi quando eu vi um anúncio aí desse curso Fórmula Enriquecendo Online. Confesso que eu fiquei bem desconfiado. Nunca tinha comprado nenhum tipo de curso pela internet, muito menos curso para ganhar dinheiro trabalhando em casa. Tinha medo de ser pirâmide, esquema de marketing multinível, todas essas baboseiras que a gente vê por aí, né? E aí fiquei namorando esse curso por mais ou menos uns três meses. Conversei com algumas pessoas que fizeram esse curso. E aí um dia minha esposa, ela veio, a gente estava conversando sobre isso, ela falou para mim, amor. Se você acha que vai dar certo, vai lá, compra o curso. Se não der certo, não leva pro coração, leva como uma experiência e vida que segue, né? Então, fui lá, fiz a compra do curso em 12 vezes no cartão de crédito. Entrei ali no treinamento de marketing digital. E se você tá achando que uma coisa que eu vi muita gente falando aí que você vai entrar no curso vai apertar um botão ali e vai começar ganhando dinheiro em trabalhando em casa você está totalmente enganado você não vai ficar rico da noite pro dia o curso ele é muito bom realmente ele ensina ali todas as estratégias para você poder estar tá vendendo pela internet Porém, é muito estudo e muito trabalho para você poder ter resultados, né? Eu comecei a estudar bastante o conteúdo do curso, né? Fui seguindo passo a passo, consegui fazer ali a minha primeira venda e depois isso aí foi aumentando, mas não foi ali de uma hora para outra. Eu tive que estudar bastante e trabalhar muito para conseguir ter resultados. Então o curso é muito bom, o marketing digital não tem nada a ver com esquema de pirâmide, de marketing multinível, você vai vender produtos que existem, né? então você vai poder estar vendendo aí todos os dias pela internet se você seguir o passo a passo do curso, que ele é um, realmente um passo a passo, se você não sabe nada de marketing digital, o Tom Dimas Torres lá no curso ele vai pegar praticamente pela sua mão e te ensinar tudo o que você tem que fazer do zero para você poder estar vendendo no marketing digital. O grande alerta aqui que eu queria passar para você sobre esse curso é que como ele é sucesso nacional, até se você colocar aí no Google, Fórmula Enriquecendo Online, vão aparecer vários e vários sites porém muitos sites falsos então para você não estar tá perdendo seu dinheiro ficar com aquela sensação de jogou seu dinheiro fora eu estou deixando o link do site oficial aqui na descrição do vídeo no primeiro comentário onde você pode estar tá comprando com segurança e por falar em comprar com segurança é muito importante que você esteja colocando o seu e-mail corretamente porque é através do e-mail que você vai estar tá recebendo o acesso do curso você pode pagar aí no cartão de crédito em 12 vezes ou pagar no boleto bancário né que no cartão você recebe em alguns minutos e no boleto em até 48 horas o acesso está no seu e-mail. Então o curso é muito bom, ele realmente vai ensinar tudo o que você precisa saber de marketing digital, porém não cai na ilusão aí e na conversa de algumas pessoas, infelizmente acabam falando aí que você vai ficar rico da noite para o dia, porque não é bem assim. Tem grandes possibilidades aí de você poder estar ganhando muito dinheiro, mas é só se você trabalhar bastante, né? Eu, graças a Deus, estou podendo trabalhar em casa, perto dos meus filhos, né? Estou é, tendo uma renda suficiente aí para poder estar tá sustentando a casa sozinho. Minha esposa ainda trabalha, mas aqui é a gente está focado em conquistar outras coisas, né? Conseguimos comprar um carro recentemente, estamos conseguindo colocar um dinheirinho aí no, no canto para poder estar tá comprando uma casa no futuro. Posso aí estar tá acompanhando o crescimento dos meus filhos, né? mas tudo isso devido a muito trabalho, então o curso ele realmente vai te ajudar, você pode confiar no curso que se você estudar bastante e trabalhar, com certeza você vai ter ótimos resultados, beleza? Espero que eu tenha ajudado você com esse vídeo, que Deus te abençoe muito nessa sua jornada no marketing digital e que você tenha foco e sabedoria para você poder aprender de verdade e poder estar trabalhando aí na internet. Um ótimo dia aí para você, um abraço e até mais!